missão do leigo na vida da Igreja. A palavra leigo tem um significado que vem do latim e na Igreja Católica ele significa alguém que não é ordenado, não faz parte do clero, ele participa pelo batismo da Igreja como povo de Deus, exercendo suas funções próprias deste ser da vida laical. Antes do concílio, nós tínhamos uma, uma visão do leigo na igreja que era muito restrita. Ele tinha funções é, muito restritas na vida é, da igreja, é, meramente participativas é, em segundo plano. A partir do concílio Vaticano II, se adquire uma revalorização do leigo, e se coloca ele num patamar é, muito próximo da vida do clero, colocando ele em, em, em participações também ativas e a partir deste deste concílio vaticano então, o leigo ele tem uma, uma grande importância na vida da igreja, fazendo por exemplo ocupando espaços significativos da evangelização, como sendo ministro da Eucaristia, da Palavra, das Ezequias, do Batismo, sendo uh, protagonista na evangelização, na catequese, nos, na liturgia e assim nas mais diversas uh, pastorais a serviço dos pobres, a serviço né, da do mundo assim o, o, o leigo também participa também da administração dos dos bens, né, o patrimônio e também dos conselhos e pastorais então a gente percebe a presença do leigo nestes campos fundamental para a igreja para a vida eclesial e ao mesmo tempo também dando uma contribuição rica dentro do mundo eclesial. Mas além deste, desta sua participação no mundo, na vida eclesial, na vida da igreja, o leigo tem uma importância ainda maior no mundo pela sua pelo seu testemunho de fé, pela sua presença em tantos lugares que os sacerdotes, os padres religiosos não podem estar. Então, ele, ele tem um espaço significativo, importante na vida cultural, social, na vida política, podendo ali eh, estar presente com, evangelizando, anunciando a Palavra de Deus com a sua experiência de fé, com o seu testemunho de vida. Então, os leigos são, são uma expressão viva, muito eficaz e muito importante na missão da igreja e na missão do mundo.